agora em 2021 uma maneira muito simples e muito fácil para você tá ativando o chat do suporte no facebook isso é crucial para todo mundo isso é indispensável galera o chat para vocês estarem resolvendo o problema do facebook é indispensável não tem como fala galera beleza trazendo para vocês aí mais um vídeo dessa vez a gente vai falar de um assunto extraordinário tá galera como ativar o chat do suporte do facebook é isso mesmo galera Hoje em dia a gente consegue ativar o chat do suporte. Galera, isso é crucial para todo mundo que anuncia ter a ativação do chat ali para você estar tá fazendo, resolvendo os seus problemas de bloqueio, de pagamento, entre outras coisas, tá galera? Eu já passei mais de dois dias seguidos, galera. Só ia dormir, é, tomava banho, dormia, acordava e já ia pesquisar sobre isso. Onde eu tive algumas contas de anúncio bloqueada, eu tive que entrar em contato com o Facebook, porém eu só consegui através do e-mail aquelas mensagens que fica ali na caixa de entrada, tá? E isso é muito ruim porque a gente tem que esperar um, dois, três até dez dias, tá, galera? E tem muita gente que só tem um perfil, acaba de criar BM e toma bloqueio por restrição ali por identidade e tem que enviar tem que esperar e isso é uma dá uma dor de cabeça tremenda galera só quem passou sabe o que que é isso de ter que mandar é, para análise para esperar um tempão ali para eles resolverem tá galera e esses dias conversando com, com a galerinha aí um, um rapaz até me deu uma dica e falou não agora já consegue ativar fazendo isso isso, isso, isso e hoje eu vou passar para vocês essa estratégia para vocês estarem ativando o chat tá galera Cara, esse conteúdo tá muito, mas muito rico mesmo. E eu já vi até duas pessoas que estão vendendo essa estratégia. Como ativar o seu chat e o suporte. É esse, é esse chatzinho aqui, tá vendo, galera? Hoje eu vou passar pra vocês, então já não esqueça de dar aquele joinha. Já curte aí o vídeo, já vai compartilhe com a maioria das pessoas que também estão anunciando. Seu colega ali que tá anunciando, que às vezes ele pode estar tá passando por isso e não sabe como resolver, né? Tem que mandar e-mail, é chato aí não resolve na hora, tem que 2, 3, 4, até uma semana para resolver esse problema. Já com o chat ativo, não, vocês resolvem na hora, que nem aqui ó, em 3 minutos eu sou atendido, eu tô dando risada até à toa galera, em 3 minutos vocês ativam, é, vocês entram em contato com o suporte, tá? É só entrar aqui, que nem, normalmente para mim, eu escolhi um problema aqui, Aí, é pra... Aí tinha esses negócios aqui e não tinha essa opção e eu descobri que agora tem como ativar isso, tá, galera? Então vou passar para vocês. Muito simples, é muito simples e muito fácil, tá, galera? Tá vendo aqui? Essa daqui é a minha conta principal, tá, galera? Onde tem as maioria das BMs que eu estou anunciando, tá? Porém a gente não vai entrar nessa BM. O que que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer isso daqui, ó. Tá vendo aqui embaixo a última conta de anúncio é a sua? É a conta pessoal? Vocês vão dar um clique nela. Vocês vão entrar no gerenciador de anúncio da sua conta pessoal, tá, galera? Entrou na conta de anúncio pessoal, o que vocês que vão fazer? Vocês podem criar qualquer conta. Eu tenho algum, algumas contas aqui. Lembra que eu tinha falado que eu fiz é, dropshipping e tal? Então, essa daqui é... A... eu nem sabia, tá, galera? Que tinha que criar conta de anúncio, nem nada, então eu anunciei na minha própria conta pessoal. Eu não sabia que tinha que criar é, conta de anúncio, BM, Pixel, nada. Eu só subia, eu só vi uma oportunidade de ganhar dinheiro, fui lá e apliquei, tá galera? Eu não sabia que tinha que criar conta de anúncio, BM, Pixel, Backup, eu não sabia nada disso. Eu simplesmente só vim aqui e criei. Então isso, minha conta, ela já tá gasta, tá? Qual que é o procedimento que você tem que fazer? Vocês tem que vir aqui e subir, e subir uma campanha, tá galera? É simples, você vai subir uma campanha de envolvimento, de tráfego, até mesmo de conversão. Porém, a de conversão, ela vai ficar um pouquinho mais cara. Então, eu aconselho o quê? Vocês subirem a de engajamento, a de tráfego, a de alcance, que são campanhas bem, é, bem leves ali, que vai evitar você tomar um bloqueio já de cara. Então, o que, que vocês vão fazer? Entrar na sua... não pode ser outra BM, tá vendo aqui, galera? Aqui ó, do lado esquerdo, aqui, ó, tem todas as BMs aqui. Eu vou lá embaixo, lá na minha, tá vendo aqui, ó, conta de anúncio, que tá o meu nome? É conta de anúncio pessoal, tá, galera? Não pode ser outra conta, senão não dá certo. O que, é que vocês vão fazer? Entrou na conta pessoal, vocês vão criar qualquer tipo de campanha... Sabe aquela campanha que você cria de envolvimento para sua página? Pode ser essa aqui dentro, tá galera? Você pode criar a campanha de curtida aqui dentro da sua conta pessoal. Vocês vão deixar rodar ela ali até gastar 5, 6, 7 reais e fazer uma cobrança manual. Depois que tá, gastou aqui 5, 6 reais, vocês vão vir em cobrança. Aqui do lado direito aqui, ó. Cobrança. Aí tá vendo aqui, ó. Entrou nessa página... Eu tenho ainda é, essa conta pessoal, que nem eu expliquei pra vocês. Eu utilizava ela no boleto. Galera, não faça isso, não. Tá vendo aqui, galera? Eu utilizava essa conta no boleto pra vocês terem ideia. É uma coisa que vocês também jamais façam, boleto, tá, galera? Porque se bloquear... Se for bloqueio por violação de política, onde vocês não tem como recuperar a senha? Vocês perdem totalmente o saldo que tem aqui. E uma coisa que eu não sabia também, ó, tá vendo, galera? São coisas que a gente vai aprendendo ao longo do tempo. A gente não tem como saber tudo ao mesmo tempo, tá? A gente vai aprendendo. Então, aqui, essa conta tem até saldo, galera. Eu nem sabia que tinha saldo nela. Veio aqui, aí ela vai estar o saldo aqui pra você pagar. Pagou? Efetuou o pagamento aqui, rodou R$6,0, reais, reais. efetuou o pagamento aqui. O que, que vocês vão fazer? esperar de três, quatro, até sete dias, tá, galera? Então, assim, assim que você fizer esse procedimento, deixa aqui embaixo, ó, Alan, eu fiz hoje. Espera 5 a sete dias para ver se realmente já está funcionando, se isso é só para algumas contas ou se é para todo mundo que o Facebook está liberando isso, tá, galera? Quando eu compartilhar essa dica com algumas pessoas... É, algumas me falaram que funcionou 100%, outras iriam testar ainda, eu não vou testar com todas as minhas contas porque é, lembra que eu falei com vocês que quando eu fui, entrei no método iluminado Eu criei um monte de conta de anúncio Então, eu só vou fazer esse procedimento quando eu for utilizar nela Caso eu vou utilizar aquelas contas de anúncio, BM Aí eu vou fazer esse procedimento Eu não vou fazer a mesma coisa que eu fiz no iluminado Sair criando o, o, o chat para todo mundo Eu só vou criar o chat quando eu vou utilizar aquelas contas por enquanto eu vou deixar todas as minhas outras contas tudo paradinha Eu fiz nessa daqui, deu certo o meu foi de 6 dias, tá, galera? Por isso que eu falo, em torno de 5 a 7 dias, espere um pouquinho mais que isso tá dando certo. Então, assim que você fizer, deixa aqui nos comentários, ó, oh, Ali. eu acabei de fazer esse procedimento. Aí depois você volta, ao oh, Wally, deu certo, realmente tá funcionando 100%. Eu quero que vocês deixem aqui no comentário pra ver se realmente isso daqui já tá funcionando agora, em 2021. Uma maneira muito simples e muito fácil pra você tá ativando o chat do suporte no Facebook. Isso é crucial para todo mundo, isso é indispensável, galera. O chat para vocês estarem resolvendo o problema do Facebook é indispensável, não tem como. Vocês, é, Vamos supor que, que se acontecer um problema com vocês, vocês tiverem o, o, o chat aqui, esse chatzinho aqui, ó, cinco minutos para ser atendido, imagine, galera, cinco minutos você consegue resolver seu problema. Você não tem que mandar um e-mail, esperar um, dois, três, uma semana... Eu já vi casos levar até um mês para eles responderem a questão de, sabe, a forma de pagamento. Às vezes você coloca, não coloca falta de pagamento, você vai lá coloca o seu, mesmo assim ele dá bloqueio por inatividade. Eles têm que enviar, que eles pedem lá. Eu já vi gente demorar mais de um mês para isso ser resolvido. E imagine, galera, com cinco minutos aqui você já consegue resolver esse problema. Então, assim. O chat é crucial para vocês estarem anunciando aqui no Facebook, tá? Essa é a dica que eu trago para vocês. Galera, eu já vi gente vendendo isso daqui. Eu acho meio que injusto isso daqui. Eu acredito que todo mundo tem que se ajudar nesse mercado. Como o Facebook é um só e a gente são muito e a maioria da galera não se ajuda, eu tô passando essa dica crucial aqui para vocês, tá, galera? Se você é novo aqui no canal e não sabe nada de tráfego pago, eu tenho um curso gratuitamente aqui no YouTube, tá? Onde eu ensino a criar uma página